É, com o tempo em escola, você vai aprendendo e vai entendendo e vai sabendo olhar. Uh, até, assim, eu trabalhei muito tempo com alfabetização, que é um lugar onde muitas crianças, os pais descobrem que elas não são crianças típicas. Ah, dislexia e tal. Mas hoje, voltando para a educação infantil, gente, todos os sinais já estavam ali. Sim todos os sinais de uma criança disléxica, por exemplo, já estavam ali. Sim. E é muito visível, assim. É... Então, assim, aí como atuar, entendeu? Como atuar num grande grupo, mas individualmente. Porque eu, principalmente crianças pequenas, não tem problema algum esse grupo se adaptar tão bem. Por isso que a gente tenta não usar tanto a adaptação e usar mais acolhimento. Porque o acolhimento é acolher o outro na sua integridade, na sua singularidade. A adaptação é ele vem e se adapta ao que temos aqui. E tem que e e se, tem se acostumar, que, tem que é entrar isso, no esquema. Se a aula de música é assim, tem ele que fazer testa. Assim. Uhum, uhum. Tem que, né? Tanto que, que se nós estamos agora em março. E agora nós fechamos a grade de horário das crianças lá. Porque é. até março é o um momento de entender que crianças são essas, que demandas são essas, que horários que funcionam para essas crianças, para a gente mantê-los. É. Porque não tem como, senão eu atropelo é, o sono de uma criança, a é. fome. Isso é muito interessante, né que o horário de dormir não é... Do, das duas às duas e meia, mas é o horário que aquela criança Exatamente. precisa. O material que ela pode ficar não é o material que a escola determina que esse é o permitido, é o material que ela precisa de apoio, de objeto Isso. transicional, de objeto de Isso, apoio. É. Um, é, ela tem segurança, ela tem previsibilidade, ela tem rotinas claras, é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas, sempre uh, o que, dentro do que foi observado num primeiro momento, que é a necessidade dela. É isso. isso é muito rico e é muito é. mais fácil muito. do que tentar fazer o contrário, é. que é o que as escolas regulares fazem normalmente. É porque daí a gente leva para uma coisa da obediência, que... Uh, pode até ser boa em determinados momentos claro, não, é nem não é isso, isso. a discussão Mas não é, é para né? uma coisa de calar a criança dela né? não ter espaço ali naquele ela não é parte né ela não quando a gente pensa né, em escolas participativas que é uma gama de escolas é... A participação ela é inclusive na gestão uhum. e as crianças, desde bebês, devem participar da gestão uhum. como com as suas necessidades não é que a gente vai fazer uma assembleia <risos> com bebês e perguntar gente vocês acham que a gente muda levanta a plaquinha é aqui a embora. brócolis a gente tira o... não vamos botar só biscoito é, de chocolate é isso. Né? Não, não não é isso mas é no sentido hum. de entender assim desde a compra de materiais né o que que quais pesquisas aqueles bebês porque bebês pesquisam a gente precisa acreditar Nessas pesquisas dos bebês, eles são muito pesquisadores. Sim. Os bebês, eles estão o tempo todo, o tempo todo, tentando fazer esse mundo fazer é. sentido. É. Né? Eu aprendi muito isso, isso ficou isso foi uma luz, assim, um portal que se abriu na minha cabeça quando eu realmente entendi o Steel Face, e, e, é. É, o, é, o experimento é, do, do... Como é que chamava meu professor lá de, da Garden, Universidade uh -huh. de Massachusetts? O Edtronic, Edtronic é. que é o é. meu é. grande mestre, plus more... Da, da pós que eu tive a oportunidade de fazer lá em Boston, que era uma pós, foi uma pós longa, de dois anos, então profunda, uh, sobre desenvolvimento infantil de zero a três anos, mais, uh, especifica, mais especificamente de zero a três, mas a gente estudava toda a infância muito profundamente. E o Ed Tronick foi o, o, o desenvolvedor lá em Harvard desse experimento que ficou muito famoso, muito conhecido, que é o de making sense. As, pessoas, as crianças estão o tempo todo testando coisas para que aquele mundo faça sentido. Porque eu uhum. fico imaginando se para a gente, a gente já precisa de rotina, já precisa de previsibilidade. Né? Se o nosso funcionário falta, que ele já é. é um caos, o nosso dia já vira um super complexo. Se acontece uma coisa inesperada, então imagina para uma criança... Né? E a gente não explica nada para a criança, e a criança está ali e a gente quer que ela entenda. Eu estava lendo esses dias uma coisa muito importante, que era é, nós queremos que os nossos filhos sejam adultos, líderes, uhum. Uhum, autônomos, independentes, que tenham voz ativa, que sejam né, uh, comunicadores, mas nós queremos fazer isso com, criando eles com obediência, silêncio, restrição de, de desejos, né? tem que fazer, enquadrando eles dentro de um sistema sem, com pouca voz ativa. Percebe é, que não faz é sentido, é incoerente, né? querendo que eles se calem e obedeçam. E é claro que a gente não está falando nada, não estamos não, não falando sobre deixa fazer o que quer e não ponha limites, e não, não é isso, muito pelo contrário. Mas é fazer isso com cuidados e respeito absoluto. E é essa base da metodologia que eu desenvolvi, para tratamento de crianças autistas, que é usar estratégias naturalistas, observar uh, o que motiva essa criança, o que, que faz ela sorrir, o que, que é reforçador, o que, que é para ela. Né? A gente pensa que esse brinquedo é o que vai reforçar e que vai agradar, mas o que, que é para ela? Como que ela é, se acalma, se organiza melhor? Porque o que as pessoas mais me pedem é... Eu, inclusive, tenho uma pesquisa aqui sobre escolas, um, é, é uma, uma pesquisa específica com professores que nós fizemos, que nos deu muitos insights, assim, muitas ideias legais. Né? E eu queria compartilhar com você, porque a gente fica, como pais, nós ficamos muito angustiados para tudo o que nosso filho precisa fazer. Então, meu Deus, levar uma criança na escola, eu lembro assim, o primeiro dia que o Theo foi sozinho, que eu fiquei filmando escondida, o que, que ele estava fazendo, ele não precisa mais de mim, será que vão tratar ele bem? Será que ele vai se sentir bem? Será que ele vai estar tá feliz para os pais? É muito angustiante, imagina hum. uma criança que tem um déficit importante em comunicação receptiva, a comunicação expressiva, não Olha, é uma coisa que não, não dá nem para imaginar a angústia desses pais, né? Mas, por outro lado, os professores também ficam super angustiados de receber uma criança e terem nas mãos deles uma responsa desse tamanho. Imagina, então, escolas e professores que recebem crianças com desenvolvimento atípico, né? que, não, é, que não estão ali ainda fazendo tudo isso e que não tem a menor ideia de então como conduzir. E eles nos buscam muito, geralmente buscam com recursos próprios, fazem os cursos bancando eles próprios, é 99,99% ,99%, assim, dos, dos professores que, que seguem o nosso canal, eu leio, nós lemos todos os directs, nós temos uma equipe que me ajuda, mas... Todos, todos os directs, e-mails, comentários, a gente cuida muito do que eles estão falando. E aí nós fizemos uma pesquisa que eu quero compartilhar com você das maiores dificuldades do profissional, do professor em sala de aula. né? Primeira, primeira maior dificuldade da grande maioria, falta de suporte profissional para auxiliar em sala de aula. Então, eles têm que se virar nos 30. Uhum. Então, do mesmo jeito que a gente precisa respeitar a criança que tem suas necessidades, a gente também precisa olhar para esse profissional. Né? Falta de capacitação profissional. É, é formado em pedagogia, sei lá eu o quê... Então, então, você tem obrigação de saber. Eu tive uma aula de autismo na minha faculdade de cinco anos, que era uma aula muito superficial, com um xerox do, de uma lista de sintomas do autismo que não querem dizer nada. Porque, na vida real, aquilo uh, pf, que você lê ali uh, num, num sintoma não te ajuda em nada. Né? Então, são quatro maiores dificuldades. A terceira e a quarta que eu queria discutir aqui com vocês... Porque a primeira e a segunda já são bem óbvias de que a gente precisa mudar isso na realidade uhum. da educação do nosso país. Agora, a terceira e a quarta. Manejo de comportamento inadequado. Então, quando tem agressividade, quando tem eh, desobediência, quando tem eh, não seguimento de... de ordens ali dentro e a quarta maior dificuldade conseguir atrair a atenção da criança então por que que eu fico pensando nessas duas últimas dificuldades no manejo de comportamentos inadequados, agressivos, disruptivos e na falta de atenção da criança porque geralmente o profissional quando ele busca ajuda ele fala ele me manda uma pergunta assim o que que eu faço para conseguir ter mais atenção de uma criança pequena com ou sem autismo, o que, que eu faço para resolver um, quando uma criança agride, ou quando ela joga brinquedos, ou quando ela não quer guardar, ou quando ela bate no amigos? É sempre pensando no que fazer depois hum, que esse hum. comportamento já aconteceu. E a base é pensar no prevenir esse comportamento. Você concorda com isso? Totalmente. É, é sempre o antes, né? E a gente... A chave do sucesso, isso. né? A gente faz, né, assim, os registros dos professores, até de atividades que eles propõem, de coisas que eles propõem, depois eles avaliam sempre. Uhum. E várias vezes a fala é, ah, não deu certo, eles não se interessaram. E a pergunta é sempre devolvida. Não, não, não me interessa, eles não se interessaram. Por que eles não se interessaram? Exato. Aonde que estava? O que que aconteceu ali que gerou isso? que se eu não faço sempre essa reflexão é, eu vou caminhar igual apagando incêndio ali na frente né e assim é muito complicado claro a gente tem diferentes né vamos dizer assim crianças atípicas crianças autistas que uma coisa funciona e com outras não funciona entendeu uhum. então tem muito Primeiro, é fundamental que a criança tenha um suporte fora. E isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade na escola, porque a gente precisa dar continuidade, falar a mesma língua dentro da escola. Eu não posso ser na escola o novo, o inédito, assim, uai aqui funciona assim, porque não funciona. Né? É uma criança que precisa desses padrões e que não... E chega na escola, muitas vezes a gente tenta fazer o que dá. Uhum. E às vezes o que dá é crianças que são agressivas e, e que demandam muito acabam saindo, sendo retiradas do grupo. Uhum. E as crianças que ficam brincando num cantinho, que também temos, ficam abandonadas ali, fazendo. montando bloco, fazendo. enfim, né? O que o que elas fazem e o professor não consegue uh, dar conta disso, né? por isso que pensar outras formas de escola é tão fundamental, porque vai ser de algum jeito, uh, é impossível a gente pensar numa escola que está atendendo todo mundo da mesma forma. Entendeu? Seja a criança que tem uma super facilidade uhum. para uma coisa, uh, a criança que tem um interesse. A gente, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Como que a gente vai colocar a neurodiversidade ali dentro? É, é impossível. A gente fica meio criando, assim, tapa-buracos, sabe? Uhum, uhum, uhum. E, e acaba não dando conta, às vezes, de desenvolver uma potencialidade de uma criança que é atípica, mas que tem um monte de, de coisas para contribuir ali naquele grupo e que não tem esse espaço. Sim. Então, eu acho que é, sempre é isso, vem antes, né? vem pensar é, na organização, é em tudo, é na organização do espaço, é em como que a gente vai sair da sala para ir tomar lanche. Entendeu? É, parece bobagem, mas não é. Uhum. Entendeu? Como eu me posiciono para falar com uma criança. Uhum. Isso, às vezes, vai fazer a diferença do dia dela. Uhum. De ela ter passado um dia bem ou não. Uhum. Então, eu abaixo, eu falo. A gente, por exemplo, tem sempre uma coisa de... Antes de tocar numa criança, é, faz contato visual antes. Isso são crianças típicas, não são mas para uma criança atípica, isso é fundamental, esse antes, assim né? a previsibilidade. Ela sabe que ela vai ser tocada daquele jeito. Ela sabe que isso vai acontecer. Isso reduz muito a ou quantidade de brinquedos. Parece bobagem, uhum. mas é, tem um carrinho, gente, vai dar briga. Uhum. E, às vezes, esse um carrinho é o que acalma a criança autista. Uhum. Só que todo mundo quer aquele carrinho. E é uma possibilidade de todo mundo brincar de carrinho. Mas ao invés de se pensar em... Gente, precisamos ter 30 carrinhos... Mandam a criança autista guardar é o carrinho isso, dela e não levar. o carrinho. Você não ela... pode levar o carrinho. E é um objeto que ela precisa, Exatamente. é um apoio. Acabou. Acabou. E aí ela acabou. Ela já entra desorganizada. Ai. E daí a gente nem sempre tem realmente ferramentas para reorganizar essa criança que fica numa situação de estresse por um período enorme, que estressa todo mundo, porque eu acho que uma coisa que é muito importante é a preservação da imagem dessa criança. Que às vezes passa meio uh, batido, assim, não, não, ela tem que estar tá lá dentro, mas a gente tem que preservar a imagem, entendeu? A gente tem que pensar que num grupo, por exemplo, de crianças de 4 anos... Uma criança, por exemplo, se batendo, impressiona muito. Uhum. Então, uhum. claro, a gente pode ter conversas, mas é importante preservar a imagem dessa criança e ir construindo isso no grupo. Não dá pra gente ficar o dia inteiro falando para essa criança autista, não faz isso. Não faz isso. Até é porque não vai é. adiantar. Né? Não e essa adiantar. é uma conversa assim, para todas. Se você passou o dia, enquanto professora, falando não para os seus alunos, tem uma coisa errada em todo o, ah, gostei o disso, planejamento. Gostei disso. Acho que isso vale também para pais e também para famílias. Isso. E, e para tudo, né? não só para crianças, mas para os relacionamentos em geral. Pra... Se você passou o dia na sua empresa, ou no, no seu casamento, ou na sua família, ou na sua escola... Em qualquer lugar, falando não faça isso, não quero isso, não quero aquilo, tem alguma coisa muito errada uhum. no sistema. Exato. É o que eu sempre falo também para as famílias e para os profissionais que trabalham com autismo. Quando uma criança se desorganiza, não é ela a culpada, né? porque a gente tende a colocar a culpa na criança, ela não obedece. Ela não faz o que a professora está pedindo, ela não gostou da atividade, ela não respondeu, ela e a gente tende a ficar com, a... com raiva, né? E, hum. e já ficar achando várias desculpas ou explicações. Pra... Mas também a mãe mima, mas também não, não, não vem profissional aqui, mas também e a gente tenta sempre colocar a culpa em algo. E quando tem alguma coisa uh, não dando certo, é sempre um conjunto de fatores. Sempre. Em casa ou na escola. Sempre um conjunto de fatores que vão desde ambiente, iluminação, agitação, barulho, uh, às vezes quantidade de material, porque também muitos uhum. brinquedos é perturbam, caótico. é caótico para a criança. Maneira como a gente tem falado, como as regras estão sendo colocadas e o respeito e como que isso... Como é que é a previsibilidade? O que, que essa criança tem é, conseguido? O que, que a gente está entendendo dela? O que, que a gente faz que ela gosta?